Eu tive acesso a um despacho no SEI do GDF, da CEMOB, presidente, que é a Secretaria de Mobilidade, Transporte e Mobilidade, do secretário Walter Casimiro Silveira, e nesse despacho, seu presidente, ele faz uma consulta ao Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas. É de 28 de março de 2019. E o que esse ofício está dizendo é que a Secretaria de Mobilidade Urbana, deputado Martins, ela quer privatizar o metrô do Distrito Federal, quer privatizar a manutenção, a expansão, a operação e a gestão do metrô. E os metroviários não sabem disso, a sociedade não sabe disso, nós não conhecemos o projeto do governo em relação a esse tema. Há interesse do governo em privatizar o metrô do Distrito Federal? Esse interesse do governo é motivado por quê? Qual é a motivação do metrô, da empresa e do governo do DF para privatizar o metrô DF? Nós queremos publicidade. Aqui diz que tem anexos. Estudos em anexo a esse documento. Essa casa quer ter acesso a esses estudos e esses anexos para entender se vai haver privatização do metrô DF. E não é da manutenção, não. Não é de outra atividade meio, não. É da atividade fim, é da operação, da manutenção, da gestão e da expansão. O metrô DF, gente, ele tem concursados aguardando nomeação. O Metrô DF tem servidores, diretores, pessoas de carreira qualificadas, capacitadas. Nós estamos preocupados com as empresas públicas do Distrito Federal e eu queria manifestar hoje meu apoio aos servidores do Metrô DF e também a minha preocupação com a intenção do governo do Distrito Federal em privatizar o Metrô do Distrito Federal. Obrigado, senhor presidente.